Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje estarei falando sobre o álbum da cantora Marisa Monte, Memórias, Crônicas e Declarações de Amor. O álbum Memórias, Crônicas e Declarações de Amor é o quarto álbum de estúdio da cantora Marisa Monte. Foi lançado em 11 de maio de 2000. O álbum debutou na primeira posição dos discos mais vendidos no brasil se tornou o quinto álbum consecutivo de marisa monte a alcançar essa posição na parada musical o álbum vendeu mais de um milhão de cópias no brasil sendo certificado de disco de platina foi o disco mais vendido da carreira musical de marisa monte com esse disco Marisa recebeu suas primeiras indicações ao Grammy Latino, uma para a canção Amor I Love You na categoria Melhor Canção Brasileira e ganhou na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro. Em 2009, o disco foi eleito pelo site da MTV Brasil como 15º dos os 50 melhores discos pop nacionais, lançado em 1998 a 2008. O álbum contém principalmente canções novas, de autoria da própria Marisa, em conjunto com alguns parceiros. A faixa Gentileza foi composta pela própria Marisa após as palavras do profeta Gentileza serem apagadas das pilastras do viaduto do Caju no Rio de Janeiro. Amor I Love You contém um trecho do livro O Primo Basílio de essa de Queiroz, lido por Arnaldo Antunes. O álbum foi lançado no mercado dos Estados Unidos com o nome de Memories Chronicles Declarations of Love. Para promover o álbum, Marisa embarcou na Memories Chronicles e declaração de amor tour Que acabou rendendo o álbum de vídeo Memórias crônicas E declarações de amor ao vivo Entre as suas 13 faixas O álbum tem 8 canções inéditas Amor I Love You Não Vai Embora Não É Fácil Perdão Você Tema de Amor Abololô Gentileza E Água Também É Mar E Covers O Que Me Importa de Adriana Pra Ver As Meninas de Paulinho da Viola 5 minutos de Jorge Benjor, Gotas de Luar de Guilherme de Brito e Sou Seu Sabiar de Caetano Veloso. É isso aí galera, essa foi a história e curiosidades do quarto álbum da cantora e compositora Marisa Monte. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima.